Eu sou agora que eu sou o mas a gente hoje estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, novamente, mais uma vez, nós traremos uma gameplay de Oculus. Oh, o jogo da vez, gente, pra quem não sabe, vai ser Monstrum. Então. Meu coração não tá pronto pra isso, gente. Espero que vocês gostem. Que vocês curtam. Não esqueçam de deixar aquele like, hein? É nóis! Nice. Tá? Gente, calma, eu tô colocando o Ai, eu odeio a quantidade de fios que esse negócio usa. Ô, oh, gente, o jogo é de terror. A câmera tá. Minha tela. Aqui. Então, gente, o jogo é de terror. Já sabem como funciona o esquema. Eu grito e grito. Então, bora! New game. Aê, foi, gente. Ai, meu Deus. Gente, olha esse jogo. Atenção. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Bom, nós... Gente, eu tô ficando tonto. Calma. Oh. É, gente! Eu tenho um corpo. Olha só meu corpo. Oh. Minhas mãos não se mexem. Bom. Ahn... Uh... Nós estamos em minha oficina. Eu sou um trabalhador, como vocês podem ver. Mr. Jones. Gente, é outra história jogar nisso aqui. Bom, o jogo é de terror, então vocês já estão ligados como é que funciona: é grit. Pegue. Uau! Eu tenho uma lanterna e mamilos. O que pode dar errado? Gente, eu só queria encontrar o Meg. Ai. Peguei item. Pressione B. Ok, como é que vem meus itens? Deixa eu ir mais pra trás. Uma lanterna e um fuzil. Vai, um fuzil aí, moço. Ai, gente. Um navio? Como eu vim parar aqui? Tem alguns... Deve, deve ter algum jeito de sair daqui. É melhor eu dar uma procurada. Bom, então eu estou no navio. Deixa eu fechar a porta. Não tem porta. Gente, tô com medo. Vou começar a cantar. Deixa eu deixar aqui aberto. Começa a ficar tipo Titanic. Ah! interessante. Ah, um helicóptero? Gente, tem um helicóptero aqui. Eu devo ter anotado alguma coisa. Preciso cortar os cabos, gasolina, e abrir a porta do helicóptero. Ok. Tá trancada a porta. Tá. Então, gente. Vai, peraí, cadê um. Uma parte aqui pra gente brincar de Titanic? Aqui. Jack! Me desenhe como de suas garotas francesas! Jack, eu quero que você me me me one of your French girls, wearing this. All right, wearing only this.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 Desse aqui. Desce, desce, sobe, empine e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, desce, sobe, empine e rebola. Ai! Mãe, o farolinho caiu. Okay. Não, não quero mais pegar gravadores. Nós precisamos de alguma coisa pra cortar o cabo, gente. Isso aqui corta o cabo? Não, não corta o cabo. Essa frondeira parece que faz algo, hein. Opa. Nossa, tem muita nota. Ah, eu não vou ficar pegando. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero sair daqui, gente. É difícil. O jogo acha que eu quero aprender o que aconteceu. Onde? Onde? Onde? Onde? Onde? Gente. Ai, ai, ai. Fecha. Sobe. Desespero, gente. Socorro. Corre. Vamos. Eu vou morrer. Tem pra onde ir... Eu não gostei daqui gente, eu acabo sair daqui... Olha meu pé... Meus mamilos me protejam... Ai, gente, que desespero. Ai, ai, gente, que desespero. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai gente, calma, ai. ai... Tô até tonto aqui. Só tem essa rota de escapatória, eu não vou achar outra não. Perhaps it's good that I'm alone So you don't see my face The way that I'm trying to hide my tears I've got to, I've got to carry on I'm walking away Now that the pretty picture's gone Now that I know what's going on Walking home alone With everything I know because it's got kind of missing me Gente! Meg! Gente, temos o Meg! Oi, Meg! Oi, Max! Olá, Meg, como você está? Eu estou muito bem! Ai, meu Deus, Meg! O Meg tá aqui com a gente! Gente, um baralho! Era essa a sua carta? Meg, não me deixe. Promete. Prometo, Camox. Então vamos embora daqui. Juntos. Gente, calma. Ai. Ah! Ah! Meg. Meg. Você está com medo? Eu estou, Gamux. Eu também tô. O que nós vamos fazer, Mag? Tem que ter. Na minha época, os mãos não abriam a porta trancada, não. Eles quebravam, tá? Watch. Não tem nenhuma chave aqui, velho. Não tem. Vamos pra cá. Ah não, aqui é pra descer. Então vamos sair. Trancar. Eu, eu creio que tá aqui nos containers, gente Não tem outro lugar pra estar Vamos descer tudo Vamos, deck 5 dar a volta por aqui. Nossa, o bicho já passou por tudo, velho. Gente, tá ali dentro a corrente. Com a certeza. Não tem nada. Gente. Corre. Ele vai me matar. Não vou parar aqui não. Um submarino. Uou, calma. Nós já voltamos aí. Ele não está aqui embaixo. Ah, ele está assim. Um submarino. Ai, já era. Ai ai, ai, ai, ai, ai, ai. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Oh. Morri, gente. Ai, calma, vamos lá. Ai, foi isso, gente. Nossa, quanto tempo de gravação deve ter dado? Minha bateria tá quase acabando, deve ter dado, será que deu uma hora? Nossa senhora. Bom, gente, então foi isso. Esse foi Monstro, um jogo do caralho, muito bom mesmo, eu fiquei com medo, né? É... Eu não vou tentar zerar agora. Se vocês quiserem que eu continue jogando esse jogo, deixa seu like aí. Se eu ver que tem bastante like, eu quero que vocês gostaram da série. Mas espero que vocês tenham gostado, gente. Então até o próximo vídeo. Então, pessoal, falou.